Podem me chamar de maluco, podem me chamar de louco da teoria da conspiração. Vocês devem estar achando que, nesse momento, eu estou com um chapéu de papel alumínio na cabeça, mas não. Talvez tenhamos descoberto a data de lançamento da Source 2. E mais, falta muito pouco. Se a teoria estiver certa, será ainda esse mês. Mas eu já adianto que não é nenhuma confirmação. É uma especulação, mas uma especulação que tem muito fundamento. Vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui, assistam um o vídeo até o final. E aí vocês comentam, lúcido se fizer sentido você ficar no hype do caramba pra essa data ou lunático se você acha que eu sou lunático. E se tiver mais comentário de lunático do que lúcido, o próximo vídeo eu gravo com o um chapéu de papel do menino na cabeça. Prometo. E tudo isso começa no Twitter, onde, ao longo dos últimos anos, a Valve sempre vem nos dando pistas sobre futuras grandes atualizações. Algumas semanas antes do lançamento da Operação Broken Fink, que aconteceu em dezembro de 2020, a conta oficial do CSGO no Twitter respondeu um tweet do Flon, um streamer famoso do CS da gringa, com um gif da música Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. E pra quem não lembra, quando a Operação Broken Fink chegou ao CS, uma das skins mais raras lançadas na Operação, se não a mais rara da Operação, foi a M4A1S, Welcome to the Jungle. E não para por aí, pouco tempo antes da Operação ser lançada, e quando eu digo pouco tempo antes, eu estou falando de minutos, eles responderam o perfil aleatório de um perfil no Twitter chamado Ryan French, traduzindo para o português, eles disseram o seguinte Desculpe, Ryan, mas gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para lembrá-lo de que se tivermos algo a dizer ou uma atualização para enviar, você sempre poderá encontrar essas informações em nossa página de atualizações do blog. Além do fato de logo em seguida eles lançarem a operação e a operação ter sido lançada no blog, no texto original sem ser traduzido para o português eles usam no Twitter a palavra retake e para quem não lembra, na operação Broken Think, o modo retake foi adicionado ao CSGO Adore, para, se é coisa sua cabeça. Não é, rapaziada, porque ainda, em resposta ao mesmo Ryan, mas em outro tweet, eles disseram o seguinte. Pare de ser atraído por curtidas e respostas a tweets antigos Ryan No texto original, fugindo da tradução Eles usam a palavra ANCIENTE para se referir a tweets antigos E nessa operação tivemos a adição do mapa ANCIENTE Mas Dog, isso aconteceu apenas uma vez em 2020 Foi mera coincidência Não, definitivamente não Bem, em setembro de 2021 a Operação Riptide chegou ao CSGO Em português, Operação Correnteza E poucas semanas antes do lançamento dessa operação O CSGO estava fazendo tweets de emojis de onda e tubarão, enfim, esses tweets fizeram muitas pessoas acreditarem que o um novo modo surf seria adicionado, mas na verdade, era a nova operação, operação correnteza que inclusive tinha o um tubarão né, na logo oficial. Bem, esse começo foi só pra vocês verem que não é algo da minha cabeça, o CSGO realmente gosta de passar algumas dicas, alguns easter eggs no Twitter de futuras atualizações. Sabendo disso, deixa eu mostrar aqui o que eles estão tweetando e que me faz acreditar na data de lançamento da Source 2. O assunto Source 2 no Twitter está tão arrepado que em dois dias diferentes foi parar no Trend Topics Mundial. e o o oficial do CSGO não falou nada sobre... Porém, ele respondeu três tweets que falavam do assunto. E o que chama a atenção é que nessas três respostas, apenas um gif de uma famosa série chamada The Office foi usado em cada tweet. Flon tweetou Holy shit, Source 2 is incredible Thank you so much CSGO né? Ele fez uma piada, como se a Lava tivesse ali antecipado, uma versão né, da Source 2 pra ele. E o Twitter oficial do CSGO foi lá e respondeu com um gif da série The Office Responderam também um tweet da ESL onde um detetive deles falava sobre o que havia descoberto sobre a Source 2 e antes desses dois, um outro tweet do Flom onde ele citava ali Counter Strike 2 Tá bom, Doc. Mas e daí? O que, que tem a série The Office? A série The Office foi lançada no dia 24 de março e na próxima sexta completará 18 anos. Juntamente a isso vai outra informação. O mapa Office do CSGO foi lançado no dia 23 de março de 2012. Mas o que importa aqui é essa data, rapaziada, 23 barra 24 de março. Mas não acaba por aí. Porque outro ponto é que a Engine Source 2 foi anunciada pela primeira vez em um evento chamado GDC. Game Developers Conference. Esse evento acontecerá novamente esse ano e adivinhe a data entre 20 a 24 de março. Mas calma que tem mais. A promoção de Primavera da Steam acabou de começar e vai do dia 16 a 24 de março. Agora eu pergunto para vocês. Qual a melhor forma de finalizar uma promoção? Anunciando algo muito grande logo em seguida. Agora eu posso deixar vocês ainda mais malucos. Hoje mais cedo, o CSGO atualizou a foto de capa do seu Twitter oficial para 5 bonequinhos. cinco bonequinhos da logo do Counter Strike. E eu disse no meu Twitter. Inclusive, me seguem lá. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Outra curiosidade, rapaziada. O último grande o lançamento da Valve aconteceu, adivinhem, dia 23 de março de 2020, no caso, o jogo Half-Life Alyx. Cara, tá tudo encaminhado para que isso aconteça nos próximos 5 dias. Se amanhã, por acaso, eles tirarem um bonequinho da foto de capa, podem ter certeza que é uma contagem regressiva. Hoje é dia 18. 18 mais 5, 23. As datas estão batendo, guys. Meu pai, só digo uma coisa, dia 22, 23 e 24 estejam em casa, porque eu acho que é um desses três dias que vai acontecer.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 Simplesmente uma das AWPs mais caras do CSGO. Keydrop.com segue a caldo do cachorro.